Olá, é assim, eu vou gravar um vídeo é uma maquiagem para quem usa óculos e, então decidi fazer esse vídeo é uma maquiagem simples eu vou vos mostrar, ele é assim um, eu já preparei este olho aqui este aqui já tem o, o primer e tudo agora vamos começar bem, para começar eu vou aplicar este este duo aqui é o duo da Avon e Aqui diz que é 24 horas, eu acho que dura muito tempo a sombra. Então vamos começar. Eu vou aplicar mesmo com uma esponjinha, que ela traz, Ups. Ela traz aqui uma esponjinha, essa esponjinha aqui. E eu vou aplicar esta sombra aqui. Vou aplicar na minha pálpebra toda. Aplicar também aqui neste cantinho do olho E esta sombra é muito bonita Ela tem uns brilhos assim Mas purinas, muito lindas Bem, agora eu vou Vou pegar numa, numa paletinha Também muito pequena Ela é assim É da Hello Kit, Vocês podem ver aqui Eu vou aplicar esta sombra aqui Aqui. parece ser um vinho eu vou aplicar com esta esponjinha mesmo também dá jeito e vou aplicar a minha pálpebra por cima daquela sombra é uma maquilhagem simples para quem usa o óculos vou aplicar também aqui debaixo do, dos filhos inferiores Sim. E acho que vai ficar bonito Bem, agora que eu já apliquei Eu vou pegar numa paleta também Esta paleta aqui Este aqui E eu vou aplicar esta sombra aqui Esta sombra aqui Que é para fazer aquela contorno côncavo eu vou aplicar assim para fazer aquele contorno não é preciso aplicar muito como é, uma sombra muito bonita também Bem, depois eu vou pegar no um pincel e vou aproveitar esfumar com aquela mesma sombra e vou pegar aqui no meu espelhinho daqui. E aproveito de esfumar já. Depois vou pegar um castanho com este mesmo pincel, daquela mesma paleta que eu vos mostrei. Eu vou aplicar aqui assim no meio do nosso côncavo. Aqui assim. E esta, esta maquilhagem é muito bonita porque não dá muito nas vistas. para aquelas aquelas que escudam óculos, como eu sou uma delas, mas eu gosto de maquilhagens assim vivas, principalmente quando é verão. E posso aplicar também aqui por baixo. E fica assim. Bem, agora eu vou pegar... Vou pegar aqui numa sombra muito bonita. E vou... Iluminar debaixo da de minha sobrancelha Dando umas batidinhas. E fica assim conforme está o outro olho. Agora eu vou pegar um lápis. Ops, o lápis caiu. Vou pegar neste lápis aqui e vou fazer o delineado. eu fecho o olhinho e começo a fazer o eyeliner assim e pôs aqui por baixo também que é para ter aquele efeito e já está bem, agora eu vou pegar num pincel naquele, naquele do da primeira sombra e vou vou iluminar aqui neste cantinho fica assim, como vocês podem ver. E já está. Eu vou pegar agora num, numa, numa máscara muito bonita. Acho que está aqui. E vou aplicar nas minhas pestanas. Eu gosto muito desta máscara, é muito boa deixa as pestanas perfeitas e bem alongadas também por isso é que eu adoro quase todos os meus vídeos eu uso sempre esta máscara aqui e pode aplicar aqui por baixo também Bem, agora eu vou pegar na outra máscara da Maybelline e vou encher as minhas, eu quero elas bem, bem preenchidas e vou, Fico... vou pôr aqui nas minhas pestanas também porque para elas estarem mesmo fortes, bem carregadas E ficou assim Ficou assim Como vocês podem ver Agora eu vou pegar um pouco de base Que eu já tenho aqui Esta base aqui Eu não gosto muito desta base em mousse Não sei porque mas não gosto Mesmo E vou aplicar aqui por baixo E ele fica assim Bem, agora eu vou pegar num batom muito lindo E vou aplicar nos meus lábios Comer uma maquilhagem para quem usa óculos E o batom é este É um batom muito lindo